Olá pessoal, tudo bom com vocês? Miguel Alves aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves Empreendedorismo Digital. Galera, fique comigo, assista esse vídeo até o final, que eu vou te passar aqui muitos conceitos aqui tá importante sobre programas de afiliados tá muita gente não sabe o que é programa de afiliado eu não sei se é pelo fato do, do nome programa tá que elas confundem então termina aqui isso banana muita gente muitas as pessoas aqui que estão começando agora principalmente os iniciantes né que tá aí começando querendo tentar aprender e entender mais esse mercado aí de afiliado beleza vamos para o nosso vídeo aqui tá e se você já gostou da tá ideia desse vídeo já parece que eu já deixa aqui embaixo Ok? Já se inscreva no meu canal, deixe seu like, comenta também, vai ser muito importante, ok? se você tiver ideias de conteúdos, cara, comenta aqui abaixo, porque eu vou criar esses conteúdos, eu vou transformar ele aqui, ó, nesse formato que eu tô gravando pra você, tá? No um formato de vídeo-aulas, aqui, eu vou postar pra vocês e vocês vão gostar muito, beleza? Então, compartilha também esse vídeo, vai ser legal também, tá? Compartilha, não esquece, porque isso também é fundamental pro canal, tá? Galera, pra você mais enrolação... Galera, é o seguinte, sem mais enrolação. Vamos aqui. Programas de afiliados, tá bom? Afiliados mesmo, OK? Hoje na internet, OK? Tem possibilidade, existe possibilidade de você começar um negócio, né? sem gastar, tá? Você precisa de ter mentalidade, precisa de ter processos e estratégias. Aí é onde, né? é onde tem que que, que tu precisa de um método. Beleza? Para você aprender as estratégias, mais para termos de conhecimento, isso conhecimento que já estou te passando aqui para você, tá? Que tem como sim, de fato, você na internet, você começar começar um negócio, ok? 100% aí mesmo, sem fazer gasto, gastos, né? Sem fazer investimentos, ok? Por quê? Porque na internet existe plataformas digitais, tá? Que essas plataformas digitais, vou passar ah, para você, as que eu utilizo, tá? Que eu já utilizei também, ok? E as que eu mais conheço, mas conheço. Fora essas daqui que eu vou citar para vocês, tem milhares, tem outras por aí também, beleza? Onde você pode trabalhar, tá? E no mesmo formato que eu vou te passar aqui, beleza? Então, essas plataformas são eduz, Hotmart e Monetize, tá? Já utilizei as três hoje, estou mais focado hoje na eduz e na Qfai, ok? Uma plataforma também nova aí, ok? Que eu estou utilizando, que eu, que eu migrei meus, meus infoprodutos então mas você pode também estar tá conhecendo tá essas plataformas aqui tá você pode fazer o seu cadastro nessas plataformas tanto tanto essas três aqui começa aqui como outras que tem na internet é de graça você não paga por isso tá? você não paga nada para fazer um cadastro nela ok Ao você se cadastrar você vai ter acesso a diversos infoprodutos que são produtos de informações tá? são cursos online são e books ok então você vai ver qual produto que vai se, enca se encaixar, vai se enquadrar melhor, tá? para ter o processo de negócio, ok? Então eu vou te passar aqui, ó. Então que são os e-books que eu falei para você aqui, de forma bem simplificada mesmo, tá? Esses e-books aqui, ó, são produtos digitais, como eu já te falei, certo? E por cada venda, galera, que você fizer desses produtos, tá? Você, vamos supor que é, você... Você vai entrar nessas plataformas, né? Uma dessas, ok? Você vai definir aqui, você vai escolher, você vai escolher, é, se vai ser um curso online, se vai ser um e-book, tá? Você vai ver é, fazer essa mineração, ok? Você descobriu, você buscou, né? Esse produto, tá? Você vai ver seu produtor, né? Os produtores realmente paga, né? Comissões boas, ok? E você vai trabalhar com esse produto, tá? E lembrando e você não minere só o um produto, tá? Não busque só um produto bom, um produto legal. Tudo deve ser analisado, ok? Você deve analisar a página de venda se realmente é uma página legal. Tem é uma, é uma página que realmente te, que vende, que, que converte, beleza? E seu produtor também é um produtor honesto, porque na internet aí tem diversos produtores aí que vou nem mencionar os nomes, beleza? Então fique atento nisso, ok? É ver se o produtor e produtor realmente te dá o suporte te dá o material para você beleza se ele te passa as estratégias te ajude tá que tem um grupo no whatsapp principalmente para poder te dar suporte tá e ele tem que fazer você vender também o produto o próprio produto dele tá você é um afiliado tá aonde você vai pegar esse produto dele tá todo preparado ok você vai tem um suporte dele se você quiser criar o teu próprio projeto, tá? Sem apoio de produtores, tudo bem, tá tudo certo. Você só vende o produto e ganha a tua comissão, tá? Pode estar tranquilo que a tua comissão vai ser, vai ser paga, tá bom? Você vai, é, você vai receber a tua comissão, pode ficar tranquilo enquanto é isso, ok? Mas se você tiver é um direcionamento, um produtor bom, tá? Que você possa aprender com esse produtor, e você possa vender o produto dele para você aprender, ok? Até você... É, entender o processo e você começar a vender o teu próprio produto então galera é muito importante esse processo tá é aqui eu falei para você de uma forma bem simples mesmo bem lastigada porque muita gente é, é ver milhares de conteúdos de programas tal de programas de programas de afiliados programa de, de que então isso acaba que confunde a cabeça da, da galera sendo que o processo é esse o processo é o mesmo tá não tem mistério não tem mimimi não tem boi é conversando para boi dormir aqui, tá? Então eu passo para vocês aqui a simplicidade que eu já apliquei todo esse processo quando eu era afiliado, ok? Então eu hoje eu tô com meus produtos digitais, meus próprios produtos, o okay? Porque eu aprendi, tá? Então eu aprendi, eu quero que vocês entendem esse jogo, tá? Você que está começando agora, principalmente que são, in, são iniciantes, tá? Entenda esse processo. O programa de afiliado é esse. O programa é isso aqui, não tem mistério, beleza? Então você vai estar tá Aprendendo tudo isso aqui, tá de forma totalmente gratuita. Que você vai fazer esse processo. Você pode para você falar, cara, mas como é que eu faço para mim vender, né? Esses produtos digitais, cara? É o seguinte: hoje tem o Instagram, tá? Tem uma página que você pode estar tá criando no Facebook, uma fanpage linda ali, bem bem estruturada, bem alinhada com o teu projeto, certo? É tem o WhatsApp, tem um Telegram, cara. O processo não tem é esse, não tem um outro tá? Você começa assim, tá? O que você precisa é de um método, tá? E esse método você pode estar tá comentando aqui abaixo desse vídeo, porque eu posso tá também criando um projeto bem específico para estruturar para te passar, o okay? que para te ajudar mais ainda a trabalhar na internet, beleza? Com infoprodutos, com vendas de infoprodutos, tá bom? Com produtos digitais. Hoje, beleza? Então, de fato, Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, desse conteúdo, tá? se você gostou, se tiver alguma ideia, de sugestões cara, comenta aqui abaixo desse vídeo, porque vai ser muito importante, tá bom, gente? Esse aqui foi o processo, não tem é mistério, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, beleza? Então, o nosso conteúdo aqui de hoje, de fato, era isso aqui, tá? E fique com Deus, um forte abraço até o um próximo vídeo. Fui!